Agacha. Tamo dentro. Rapaziada, não tem mais volta, hein? Só avisando. Sem escopeta não é engraçado. Olha, o vi um verde aqui escondido. Que parte é essa, tio? Que parte é essa? Não tô lembrado, não. De parada é aquela no chão, será que tem como queimar o por trás? Tá rolando altos gemidos, hein? Antes de mais nada, tio. Vamos sniper? É o Orc flash faz o tiozinho voar, ele... Ô, oh, meu acabou? Ô oh, meu, ô jogo, você tá... Você tá apilando... o quê? Ah, meu Deus, gastei, Você viu que o reflexo do Caverninha foi tão rápido, não é tempo pro filminho passar, aí. Beleza, rapaziada, tem tenho... um... Tem um bicho aqui que é altamente astuto, que tá comendo os monstros sinistros aí, hein? Ele só pode ser fantasma ou demônio. Tranquilo, rapaziada, ó, tinha sobrado duas seringas O que quer dizer que ainda tem uma, ó, para a gente mandar para ver Graças a Deus com, com o Sebastian já de volta ao jogo Pô, Agora essas as explosivas, tipo Essas, essas uh, flechinhas explosivas, ela faz bagunça, tio. Muita bagunça Aquela baguncinha Tranquilo Ó Caixinhas, quebra, Sebastian. Ué, Não quer quebrar não, hein Essas aqui essa daqui não quebra tem uns buracos altamente sinistros hein estamos descendo no coração dessa coisa. Ó, Sebastião vai ser dó tio, tacando fogo. Ô oh, meu Deus do céu, e aí, rapaziada, e aí, você passaria aqui tranquilamente? E o Sebastião é ele, pode ter altos defeitos, mas o cara é macho, tio. Ó, vai de boa. Oh, beleza. É, atravessou, ele está rolando uns rainhos aqui. Rapaziada, vamos agachado aqui que tá rolando altos, caras. Se tiver como queimar eles antes mesmo de uma batalha. Ó, oh, já atacando, tacando, apertando o botão desesperadamente do Frostinho. Frost flow. Oh, Ô, Frost flow aí, jogo. Ô, oh, jogo, você não sabe frostar mais, não? Ô, oh, meu Deus, voando de três? Frost! Beleza. Ó, ó, ó, ó. Rapaziada, tem três tiros com preto hein? Salvação ventorial Pô, meu, eu já sabia, eu sabia Agora eu vim tá aqui, ó, ó, ó Manda e vaza Já acabou, Jéssica? Tá vivo? Você é forte mesmo, hein? O jogo, vai, oh, explodiu, hein? vou pedacinho perninha para todo lado. Rapaziada, fazer mais muniçãozinha explosiva, map. Eu tô, eu tô escutando zumbidos. Oh, meu Deus, tá aqui. Rapaziada, chamou, hein? chama chamar Priu mesmo, hein. Cadê? Cadê esse logo? Rapaziada. Oh, meu Deus, ele é esperto demais, tio. Eu tô com a explosiva. Se ele vir perto, ferrou, tio. Ó, oh, manda. Já cai, cai levantando, cai levantando. Como oh, meu Deus, nem cai, Oh, Aí o zoinho fica mais difícil, hein, tio? O tiozinho. Nossa, ele demora pra cair, você viu? Ele, ele pensa, será que eu caio? Ah, vou cair. <risos> Beleza. Depois, ó, ó, tem que desligar essa paradinha aqui. Antes de mais nada, escopeta tá na mão. Beleza? Apaga a luz, apesar de estar tá num ambiente claro. Vamos tentar queimar aquele. Esses locks aqui, eu tem altos. Queima. Shinko, Nossa, que fósforo, Bento, tio. Deu um Tatsumatsu quando no tiozinho ali. Deve é, estar fogo. Ô baixa pelo amor de tal, tio. Já parece burro. Ele vesga os negócios. Ô João, pelo amor de Deus, não faz um cara que sabe atacar um fósforo. Não, tio. Ô oh, meu Deus, olha aí. Tive que dos ainda esse lock aqui. Tranquilo. Só, só pra confirmar, tio. O óbito do garoto aqui. O cara é altamente resistente. Rapaziada, tá rolando uma água aqui. Com certeza vai ter mais desses monstros Nelson aí, hein? Com certeza, não tenha dúvida nenhuma disso. Tranquilo, Fosfrim. Fosfrim é muito importante nessa parte do jogo. Ah não, é. Não é Fosfream não, tio. É munição de, de arminha. Tranquilo. Ó. Ô oh, meu Deus, três tiros de copeta, hein? Vai chover, jogo. Estamos três, seis tiros. Beleza, era aqui o local que a gente tinha que usar a peça que a gente pegou lá atrás, hein? Ó. Beleza, parou já. Ó, oh, ó. Oh. Rapaziada, o que acontece? Você tira o um negócio ali, faz uma coisa boa, mas duas coisas ruins. Hum. Então vamos ficar esperto já. Com esse mesmo sentimento. E completar esse lock, hein? o jogo. Onde é que ele tá? Ô, ele tá aqui. Vaza. Rapaziada, ele nem cai, ele nem mexe, ele nem mexe. Ele é bom, ele é bom. Ó. Oh. Ô jogo! Dois já na presença sim? E aí, você é mais tá com dor de cabeça? Ah, tá, tá, tá. Ai, para. Ah, meu Deus, você tá com dor de cabeça. Pera aí, Tui. Oh, Ai, cai, O oh, Zé porita tá forte, hein, tio. Ó? Oh, tem como tacar a força não. Tira esse bundão dele aí, vamos ver qual é que é. Ah, não resiste, hein. Ó? Parece ser trouxa. Rapaziada, ele ainda devolveu os dois tiros que eu dei nele Esse é um cara do bem Totalmente do bem Beleza, vai, vai ter loca aqui tio Vamos tacar tá essas bombinhas aqui que o cabinei tem bastante hein? Ó, venha Das sombras eles venham tá, Tô sentindo já, ó, ó. Ei! Como É impossível atirar sem, sem levar uma porrada O que, que aconteceu com o tiozinho, ele tá doidão hein Tiozinho, não sabe vir pra cá não? Claro que não. Rapaziada, é o caverninha pisar ali, quer ver? Ele vai aparecer do nada, tio. É sempre assim, ó. Ó. Ó. O cara tá perdido, hein. O jogo. Onde é que você enfiou o carinho, tio? Lá em Sorocaba. Ih? Ô, oh, meu ele, ele é esperto, ele espera no local certo, hein? Olha, ele corre! O jogo! Ei, tio! Ah, esse é leve, hein, tio? Olha o Playmobil dele, ó. Rapaziada, caiu no Playmobil já era. Tranquilamente, vamos, vamos continuar essa aventura Que agora vai ficar importante, tio. Vai ficar importante e legal Ó, mexeu na, na, na valvoletas aqui Isso, Sebastião Duas vezes só, hein Mexe duas, oh, ô, Vai ter que ser três, hein Tá dura essa, ó ah, Beleza Ok, já tem mais o jogo Não tem wake não, tio E aí, é só um, né Pelo amor deus, hein Rapaziada, o cara não cai, tio Ô, meu Deus Pronto, tio, congela esse lock. E isso, não sou kine, dá assim. Ô Sebastian, não sou Kinei! Você baixa. Pelo amor de Deus, hein, tio? O cara travado! Tranquilo, tá, tá, tá, tá tranquilo! Rapaziada, se lê isso aqui que eu vou. Ó, ó, ó. O que eu disse, tio? Ó, oh, ó. Oh. Nossa, que fechão do amor, tio. Escorregou aí, tio. Oi. Tá chão. O chão tá liso, hein? Queima esse lock. Antes dele levantar. Pronto. Rapaziada, sobrou só um fósforo hein? A gente usou tudo. Ô, oh, jogo lazarento. Nossa, desgraçado. Temos quatro tiros na escopeta. Ô, oh, jogo, da onde tá surgindo esses baús? Fechou a porta, hein? Fechou, não tem mais volta. Mas o tá preparado, tá preparado. Ô, oh, meu Deus, tá uma umas cachumba aqui, hein? Ó, oh, atrás da cachumba tem um negócio secreto. Tranquilo. Rapaziada. Oi! Ô, oh, meu Deus, eu sabia! Ai, você vai levar o Zóide, ó, ó, solta Rapaziada já, já vimos ali, já mostrou a cara, hein O bicho deve estar ali altamente esperando na sala do trono dele Rapaziada, peraí. aí Antes de mais nada, vamos simplesmente queimar Aqui, ó, ó A salinha dos estrogomilhos de abacate dele aqui, certeza que ele tinha umas coisinhas aqui, ó, sabia tipo, Esse monstrinho tava com uma cara de esconder umas coisas legais aqui dentro é verdade. Beleza, rapaziada, de volta ao assunto Vamos vamo tranquilamente subir aqui, ó Rapaziada, <risos> cachumba aí, nível 2 Esses cachumbão aqui não é um sinal bom não, hein Eu tenho certeza que não Rapaziada, estou no passo Rapaziada, entramos dentro da cabeça, você baixa aí, se você não se importa, vamos sair e enfrentar os monstros agora, hein é sala de recarregamento. O que eu ia falar? Recarregamento? É uma sala de recarregamento ai, ai, ai, ai, ai. profissional. Tá dando muitas munições. Isso é sinônimo de treta. ou oh, meu Deus! Outra! Outra antitetânica, hein? Ó, oh, já temos duas guardadas. Valeu, chefão, chefão tá perto. Bom, eu pensei que era um cara de.. Que... De botão serra Benta, hein? Olha mano, quem esse? Ó, tem mais painel aqui, hein? V vamos Shit. checar o, o local é primeiro. Beleza, tem umas maquinetas aqui. É aqui mesmo, tio. Será que tem que mexer aqui? Ó, o painel bento aqui, ó. Peraí, como é que é o negócio? Esse aqui. Vap. Tem mais dois, tio. E aí, só tem um? Tem mais? Ah, tem mais um aqui, ó. Inserir peça. Não, peraí, peraí, peraí, Essa daqui é aqui. Essa daqui deve ser aqui. E essa daqui... Aqui. Rapaziada, falta só mais um. Tá, tá bem... Ó, tem a, tem a luz azul, tem a luz vermelha a luz verde. Beleza, vamos ligar outra luz ali. Peraí, tio. Beleza, essa, essa daqui tem que ser aqui. Ó, a luz vermelha é restaurada, hein. A luz azul... Vamos usar agora essa daqui aqui no meio. Tranquilo, agora a gente... Pega... Tem mais... E a de, a de, a de... Tá, tá, tá vermelha ainda. Parou a barca. Tem mais pecinha aqui? Ó. Oh, pegamos mais uma, hein. A última, mágica. E essa daqui. Vai aqui, tio. Pronto. Ligamos Ligamos tudo, né? A verde, vermelha e azul. Tranquilo. Vamos sair ver o que que dá agora. Deu nada, em jogo. Esse é manivelso aqui. Ó. Oh, Ó. Oh. Ah, tem, tem que ligar... A motocicleta aqui, ó. Vamos dar partida nela. Não. O jogo, não deu certo, não? Rápido! Rapaziada, tá tudo as luzinhas ligadas aí, tio? O meu código tá errado? Rapaziada, as luzes estão todas ligadas. Tem que ser a motocicleta benta ali, velho. Não tem outro jeito. Ah, pegou agora. é só pega quando quer. O quê? Ô, oh, meu, é visível. Corre, O jogo! isso sebastião Ai! rapaziada pega pe. oh, meu deus que nem sei que arma vou pegar hein, tio oh, meu deus pega de flecha vai para começar ó oh, manda não tem nada de o oh. oh, jogo peraí peraí aí. tem como fazer rapidão bem rápido sebastião isso oh, meu deus. até achar o um negócio que ó oh, oh, quatro explosiva desse logo tranquilo oh, meu. desapareceu hein? o oh, jogo ah, acho no escuro, hein? Ah, ele quer matar. Ô, ô, tiozinho. Vai tá aqui, ó, tá aqui, ó. Bica. Ah, o jogo, pegou, hein? Claro que não. Peraí, tio, peraí. Para, para me... O que? Ele dá rabada? Ah, pegou no playground. Mais um, mais um. Ei! Ah, rapaziada, alto, já faz mais, faz mais. Caverninha curte essa munição aqui, tio. Ô, oh, meu, acabou? Ah, oh, meu, acabou. Beleza, tá tranquilo. Tem mais um monte de munição de arminha, hein? Rapaziada, cadê ele? Ele desapareceu, hein? Vale desaparecer? Ô, jogo vale isso! Achou! Ai, você leva no olho, tio! Ó! Oh. quero ver ele soltar! Peraí, Diogo, Como é que é o negócio? Fazendo. Ele desaparece, tio. Ele fica altamente amocado. Ó, oh, ele tá aqui, ó. Uh -uh. Corre, tio! Corre que ele tá atrás! Ixi! Rapaziada, é, vou morrer não, hein? V vamos tomar já essa anti Pra aqui pro Sebastião cara já saudável. Beleza, munição! VAP, mais munição! VAP de novo! Beleza, cadê o Loki? Tá aqui, ó, ó. Pera aí, eu te vi, hein, tio! Ô, jogo! Ele tava aqui! ele já tá aqui! Ô, meu, ele tá aqui! Peraí, tiozinho! Ô, meu, vale, Minhoquinha? Ah, levantou ele, tio. Ó. Oh. Ele nada, tio. Cuidado que ele nada. Ele é super rápido. Ó. Oh. 80 metros medley. Ele é bom. Esse cara é bom na natação. Ô oh, meu, vale macumba! -me peraí, tio, peraí. Oh! Tem munição aqui, Sebastião. Pega tudo! Ô oh, meu, ele não consegue pegar porque ele tá cego. Ele tá cego. Nossa senhora! Ah, ele cansou! Sebastião está é cansado! O teu um monstro de 10 metros atrás dele está cansado! Ô, oh, jogo, me dá um jogador decente! Ah! Tem que tomar, tio! Ah. Ah. Beleza! Aí! Mas é, não pode ir tio, nesse lock, hein? Ó, oh. errei! Ah, pegou, hein? Tá ardendo, tá ardendo! Isso! Bica! Vale baforada na cara? Ei! Ei! Ei! Aqui não vai não tio! Não vai errar não tio! Pode ficar de boa! Pode levar de boa! vai ser pegar todos os tio! Olha ele some hein? Some na fumaça! É bom você subir mesmo tio! Pô oh, meu deus do céu! Não vale isso não hein? Ah! Seu Loki! Já pula hein tio! Ó! Oh, pulinho! Não sei tio! Tá de boa! Pode oh, ir outro! Rapaziada, dois tiros, hein? Será que tem mais munição perdida por aí, tiozinho? O tiozinho tá cheio de bala escondida, hein? É a Rapaziada, ó, ó vamos crumizar a corrida, que você baixa... É um mole! Eu tô calmo, tio, Tá tranquilo, Tá indo bem. Os cocôzinhos, cocôzinhos não, cocôzinhos não, hein? Rapaziada, tá escondido em algum lugar, tá aqui os cocôzinhos. Ô, oh, cocôzinho, pera aí, hein, tio. Me dá essas munição, hein? vendo? os cocôzinhos têm munição dentro, hein? É bom, é bom sinal. Ó. Vem, cocôzinho, vem. Pera aí, cocozinho vai devagar, hein oh, rapaziada, o Cocôzinho tá cada vez mais rápido, hein Ó, oh, o Loki tá aqui, ó Ô, oh, ele, tá, ele tá cagando Ô, jogo, vale cagar assim de cima? Pera jogo Olha aí Ô, oh, meu Deus do céu Rapaz, olha, dá um tiro só, dois tiros Claro, melhor do que nada Ele vai, ele vai ficar eterno ali, hein Só nos cocôzinhos Bento Um, dois, três É, é munição pra nós, ó Ó Pera aí você vai descer agora hein? Vai descer daí, isso Desce Isso Rapaziada, aqui não, não erra nenhum tiro não Pode acho é de boa. é de um em um O que acontece, agora tio, ó oh. o oh, tio, vale isso no olho Vamos flechar esse lock pra largar esse trouxa o oh, jogo Pera aí Rapaziada, acabou essa munição que vamos, vamos completar então tio Tá cheio de escopeta aqui Ah, mas se escondeu tio O oh, peraí, tio, escondeu mesmo hein e aí? Ele se escondeu forte agora? Olha o Sebastião, olha o Sebastião que ele faz, tio. Ele tá cansadinho! Ô oh, Sebastião, pelo amor de Deus, cara! Acabou missão! Eu ficar a Escolpreta, pega a com é, o preto. Rapaziada, o Loki tá chato de morrer, hein? Troca de arma! Isso! escopreta Isso! Sem dó. É, tá doendo, tá ardendo. É bom arder mesmo, tio. Carrega isso aí, pelo amor de tal. Pô, já matou. Rapaziada. É, o negócio é não é tiro, tio. Bicudar quando tem tempo. Peraí, tio. Vale isso? olha o cara tá virando suco de groselho e sumindo na minha frente. É o quê? 10 mil de líquido verde, hein, pelo menos valeu a pena Esse tiozinho tinha uh, altamente uma fábrica escondida de, de, de líquido verde, hein Beleza Rapaziada, pegamos todos os itens necessários do tiozinho Porque com certeza não vai ter mais nada aqui, hein Ó oh. É isso mesmo, tio, é só voltar na plataforma aberta baixa, oh, Sebastião, Se o Sebastião aguentar correr Peraí, estamos jogando esse jogo há mais ou menos uns 70 horas O cara não aprendeu a correr ainda não, hein, de equipamos o cara e tudo mais Beleza Rapaziada, vamos parar de reclamar aqui puxar essa... Manivelson, ah, não tem, tem que terminar aqui, ó. A motocicleta, ó. Vamos dar partida aqui, ó. Isso, Sebastião. Ó, sem interferência agora. Eita, é, verde. Beleza, agora a gente puxa o Manivelson. E aí, tio? Como é que é o negócio? Não tô lembrado, não. Beleza, vamos refletir a vida aqui e ver como a é gente tá. Ó, zero bala Quatro baletas Tá entre a escopeta e a sniper, hein? Tem oito tiros de tio, é lindo isso Pode vir, tio É de peito, de peito Beleza, eu um vou ser mas tá vermelho, hein? Ó, dois gelzinho verde Vapão Cadê ele tá rolando. Como é que é o negócio, tio? Ô, meu, o tamanho aqui, ó eles pegam uma chavinha Chavinha Chavinha Rapaziada, estamos chegando, hein Ó, esse é o vagão Ó, é só atravessar, hein ah. Ó, ponto de controle Eu, meu Deus, salvou Tranquilo Fazendo, É esses trem aqui são as coisas mais pilantra que existe. Ó, tá no vermelho ainda, tio Ô, oh, meu Deus, daí pra tá verde, hein Tranquilo, vai lá Beleza, você. Agacha, Sebastian. Vai, Você. Rapaziada, comunicação interestelar com o Sebastian. Ai. Beleza. Você vai o quê? Rapaziada, olha uns negócios piscando aqui. Rapaziada, é o Titanic, hein? Ai! Você vai sofrer. Você irá sofrer. Mais que isso? Ô tiozinho. Ah, sabia que era você, hein? Agora você baixa código. corre, tio. Ó, ó. Ó. Rapaziada, era um vagão bento, hein? Chegamos ao local principal, hein? Antes de ir pra frente, vou olhar pra trás aqui, ó, oh. não tem nada, só pra ter certeza. Você tava na sala, sala de cirurgia aqui, a gente chega enfiando pela porta, vai. Mas, ah, abriu a porta com as duas mãos e tem tá dentro. Você publica minha pesquisa em seu nome de novo. Você pensou que eu não encontraria? E eu te fiz um favor. Você não tem credentials. Você nunca apareceu em um jornal irreputable, ou Ninguém oh. Oh, no mundo sabe que você mas eles que você imaginar Não importa Eu tenho o que eu quero Tudo que a procedura É por esses caras tramando, tio? Nós? Ó, oh, oh, oh. Já tirou o doutor da He cena, hein? Dare. You couldn't completely walk me. Precisely. Rapaziada, pegaram ele aí. Tá aí, tio. O pilantrão era o doutorzinho, aí E aí? O jogo? De... Oh meu Deus! Trying to make me feel sorry for you? Meu Deus, ele já manda mais, hein? Beleza. Oh, Pega a munição, hein? Ó. Esse aqui é só tacar na perninha dele e desplugar o, o conector da Matrix dele, ó. Ó. Despluga, ó. Ah, o caverninha já fez uma parte igual essa aqui. O cabernet já tá ligado. Ó, ó, o joelhinho. Vap. Vap. O okay. que? É dois VAP, tio. Despluga, uh hein, -huh. tio. Despluga aí. Tem como? Despluga esse lock, hein? Tem como? Ô jogo, vamos desplugar. Beleza. Um. Dois! Despluga esses logs! Rápido. Rápido! Mais um, mais um, mais um, mais um! Rapaziada, aonde é que iremos parar?